Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente, e saiba como fazer isso de forma correta e fácil, saiba que emagrecer é uma benção, sim, pois além de trazer mais agilidade para entrar dentro de um carro, dentro de um táxi, dentro de um Uber ou dentro de seja lá o que for, traz mais abundância para você, assim as formas de emagrecer se prevalecem para o melhor e isso é que é bom, pois emagrecer sempre foi uma benção. Além do mais, logo logo eu te mostrar o blog que tem treinamento que ensina como emagrecer, você também vai encontrar nesse treinamento depoimento de pessoas que aprenderam a como emagrecer de forma mais simplificada e fácil o possível. E é essa bênção que eu quero dar para vocês.